Autoriza o município de Rio de Janeiro Leste a receber imóvel ativo a grande situação de institucional, a ser compensada em futuros lançamentos, nem como sem graduação de projeto arquitetônico de outras potências. Este projeto, nesse, é oferecer parecer favorável à Comissão de Justiça, Geração, Economia, Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos e Segurança Pública, que está na pauta dessa sessão para a primeira segunda discussão. Projeto de lei 1079, autor do vereador Carlos Geranas dos Santos. Assunto, discutira o estacionamento temporário votativo, e rotativo de veículos em frente de armários, jogarias, estabelecimentos e casa e, e da outra providência. Este projeto de lei seria parecer favorável da Comissão de Justinação, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Segurança Pública e está na pauta da sessão para a primeira e de discussão e votação. Projeto de lei 1083, autor executivo municipal. Assunto. Autoriza a abertura da lei municipal 1861, de 18 de dezembro de 2019, a crédito adicional especial no sentido do artigo 41, da lei federal número 4.250, de 17 de março de 1969. Esse projeto de lei recebeu parecer favorável na Comissão de Justiça relação... Da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e da Comissão de Obras Serviços públicos e Segurança Pública que está na pauta dessa sessão para a primeira segunda discussão de votação. Sr. Presidente, o a, dar a abertura, devolvo a palavra. Obrigado, colega Luiz. Passa a palavra para o primeiro secretário, o vereador Velho Marcos Martins, para que o terceiro é chamado dos vereadores a fazer uso da palavra ao primeiro Bom dia a todos, bom dia a presidente, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, pessoal que acompanha a sessão online. Primeiro vereador inscrito a fazer uso da tribuna, nosso vereador inscrito a fazer uso da tribuna, vereador também a dizer, a Tânia Marca Alvaro obrigado aqui. técnico equipe do CTU, analisando a possibilidade de uma melhoria na pista paralela da 70 para que possa dar um fluxo melhor ali naquela região, bem também, com a rotatória, precisa ser feita interligando a 70 na Avenida Florianoras. Gostaria de passar para a nossa população, as pessoas que Aguardando esse benefícios e o executivo está empenhado. Agradecer o chefe da Avenida de que nos auxiliar, para a gente ter acesso a essa informação. Porém, a medida foi precisa de um investimento bastante alto, um planejamento um prazo mais extenso para que seja feito de uma forma que não venha prejudicar os moradores daquela região ali e que nós possamos ter um fluxo ali bem melhor de todos que por ali na fé. Mas nós estamos buscando esses resultados, nos rodando. Tivemos em volta ali uma pessoa que faz o um mapeamento, que desenvolve o projeto para que a gente possa ter essa conquista e acredito aí, de acordo a palavra das pessoas que têm formação para poder dar o de serviço e a boa vontade de nos atender e nos próximos dias teremos resultados, seja região. E final de semana também foi marcada aí uma tragédia, uma perda, uma pessoa que a gente conheceu ainda na adolescência. Rodrigo, um acidente, trabalho. Infelizmente se foi, que Deus conforte a família e que a vida continua. Na verdade, estamos enfrentando dias difíceis no mundo aí, aonde se percebe que cada ano o aquecimento global se aumenta. Muitos indicativos que esse mundo não está aguentando mais a é irresponsabilidade do ser humano. Chega no momento da gente refletir e aproximar mais de Deus. Né? Mas essa pessoa, qual Walter graças a Deus, sempre teve, brilhando-os, é de certo, acredito eu que Deus vai estar confortável na família, assim também, como ele está lá, no lugar onde ele passou a sua vida, para poder estar conquistando, seria glória do nosso. Mas nessas andanças senhores, observando as redes sociais, perdão, queria dar as boas-vindas aqui ao colega Jaleiz, seja bem-vindo. Hoje muita dificuldade de saúde está aí assim um o Doninho, Araújo, que contente hoje estar completa a casa com os 15 dedos. Mas acompanhando isso -se daí, senhores, e vendo que chegou agora então que foi dado a largada da campanha eleitoral um momento que vai prevalecer a democracia, a escolha do povo brasileiro, do povo primaverense, num momento difícil de pandemia, onde, infelizmente, o contato físico, a aproximação do povo fica um tanto comprometido. Mas o cidadão tem a obrigação, o dever de analisar passo a passo o decorrer dessa demissão. Missão essa, água que alguns acham e acredita que ela é branda. Porque aqui no parlamento, senhores, não só eu, ou os 15, os 14 a mais que estão, sente na pele o que é a dificuldade. A política do Brasil, ela, com certeza, tem decepcionado o nosso povo. E é pecar quem acredita que todos, todos que vêm para a política, eles só têm um objetivo. Enganar o povo. Esse conceito precisa ser banido da cabeça das pessoas. Esse entendimento tem feito mal ao país. Afinal, como eu bem disse, temos quase 300 candidatos a vereador e dois candidatos a prefeito do nosso município. E os outros municípios do país também vai estar aí, eu vi que Rondonópolis passa de 400, chega quase a 500 candidatos. Porém, senhores, analise, cidadão, essas 500, quase 500 pessoas de Rondonópolis, essas quase 300 pessoas de Primavera, todos estão com o intuito de enganar o povo? Está aí um ponto de interrogação. O que eu quero deixar essa reflexão aqui para o nosso povo primaverense, é que em outra ocasião existiam, um pré-candidato a vereador, que os senhores tinham o conceito de que todos vinham para cá para sacanear, para poder não respeitar o povo, para fazer o mal. E agora está terminando os quatro anos com esses 15 vereadores, Porém, os quase 300 que vêm para esse Legislativo, que se propõe a vir, são bandidos? São maldosos? Não são. Mas dos 15 que aqui estão também, senhores, são uma parcela do que elegeram antes, inclusive fazendo a renovação, uma renovação bem ampla, aonde sobrou aqui, Paulo Doninho, Neri Gaiteiro, Carmen Bete, Virador Piru. os outros todos são novos. Agora coloque na cabeça dos senhores aí, coloque na cabeça dos senhores, no contexto de 15 foram trocados 11, estão sendo todos 15 achingalhados, desrespeitados, E como será no, no futuro? O que está faltando para a nossa população? É entender a política, é acompanhar? Ou vamos trazer para cá, desses quase 300 candidatos, pessoas para ser massaclado, pisado, desrespeitado, tocado o seu caráter, a sua, o seu CPF? Pense nisso, população primaverense. A minha fala aqui hoje não é para manter os 15 é a responsabilidade porque os senhores vão votar, para o que os senhores vão eleger e ainda vou mais além. Independente que eu volte ou que não volte nenhum dos 15, respeite os próximos. A decisão é do povo. E falando assim, senhores, eu fiz uma proposta de baixa do repasse e não foi para negativar os pares, porque até então, eu fui bem claro na minha proposta, que do ano de 2012 até o ano de 2018, mais que dobrou o repasse para o legislativo e devoluções significante foi acontecido nessa legislatura. Dois minutos, senhor presidente. Porém, porém, mesmo assim, as pessoas maldosas, não toda a população, sem generalizar, tem distratado atacado, com o objetivo de chegar. Mas nesse contexto de quase 300 candidatos, existe muitas pessoas sérias que estão apresentando proposta, que estão batendo na sua porta, sem estar tacando pedra em ninguém, sem fazer ataque. Aí começa o respeito. Os senhores têm a opção de colocar pessoas de bem aqui. E pessoas de bem é aquele que não xinga as pessoas, é aquele que não maltrata, é aquele que não joga na rua as mentiras com o objetivo daqui estar. Tenha consciência, porque o dever de cuidar desse município é de todos nós. Eu vejo alguns ataques, até mesmo a minha pessoa, por não ter estado no palanque do prefeito que aí está. Porém, dentro do nosso trabalho e do trabalho do prefeito, eu tenho ajudado e participado, cobrado de forma hordeira e respeitado mesmo. Eu dou graças a Deus e espero que as pessoas entendam que eu não errei com o meu comportamento, eu não errei por estar me portando como estou, por hoje eu dizer que o menino é bom. Porque não sou eu que estou dizendo, a população está dizendo a população está assinalando. Os partidos liderança estão hoje dentro desse processo, dentro desse projeto. Isso é acerto. E é acerto respeitando a coletividade. Então, quem são candidatos? Respeite as famílias, o sobrenome, o CPF dos que aqui estão e a luta continua. Próximo vereador escrito, uso da palavra, vereador Carlos Araújo, dispensa. Vereador Carlos Vedâncio dos Santos. Bom dia, presidente. Em nome da companheira Iva Viana, cumprimento a mesa diretora. Em nome do nosso colega Paulo Donin, cumprimento os demais colegas. Os internautas, muito bom dia, servidores desta casa. É, vem esta tribuna aqui somente para dizer que hoje estive na Secretaria de Infraestrutura, há dias, venho cobrando ali juntamente com o companheiro Milei, ali na Avenida Babassu existe um bueiro ali que está aberto há mais, de, vai fazer quase um ano. Né, e agora, creio que agora o Almir me garantiu que hoje, Milei, já estará sendo agilizado aquele buraco lá, ali em frente do sacolão da economia, que traz grande perigo para condutores de motocicleta e veículos. É né, um bueiro ali que a Grades soltou, e o buraco está ali é, aberto e trazendo grande perigo. E também é dizer, Piru, que é, na questão de política... Né, das eleições está aberta aí. Eu acredito que, com a informação é tão rápida, todos já devem saber quem são os candidatos é, que comandará o nosso município por quatro anos, né, por estarem tomando as decisões. Então, é muito importante que você analise, olhe direitinho, para você colocar Primavera é, nas mãos de quem você acha que tem capacidade. Hoje a gente vê aí, tem vários candidatos né, eu digo que cada um tem a sua particularidade, a sua competência, não desmerecendo ninguém. Quem escolhe é o povo e a gente está aqui para respeitar. Nós estamos aí, acho que a maioria aqui vindo à reeleição, né, e eu desejo boa sorte a todos. E vamos torcer para que seja uma campanha igualitária, uma campanha limpa, sem agressões pessoais. A gente vê que isso geralmente parte mais por parte do eleitor que toma a dor do seu candidato né, e começa a difamar o outro candidato. Então, peço também ao eleitor né, que tenha a sua decisão, respeitando a decisão dos outros, porque é muito comum, às vezes, a pessoa querer defender o seu candidato falando mal de outro. E não é por aí, gente. Eu acho que o sol nasceu para todos. É, qual a parte, peru? Pois não... Só para reforçar a fala de Vossa Excelência e dizer para a população: nós estamos, vereador. O mandato termina agora no final do ano. Esses 15 que aqui estão. E nós voltamos para a nossa vida natural, normal. Nós precisamos do nosso CPF, da nossa conduta, que conquistamos com longo prazo. Mas além de nós voltar para lá e precisar ter esse respeito, nós estamos preocupados com os que para cá virão. E pessoas que não têm responsabilidade no que se propaga e nos ataques que faz, será irresponsável também com a gestão, será irresponsável com esse parlamento, será irresponsável com os investimentos e desrespeitará até mesmo pessoas no futuro. Então, dos quase 300, a população tem como sim escolher pessoa que seja ordeira, responsável e que goste realmente de fazer o que é certo. Obrigado, meu. Obrigado, peru é, então é o que eu digo, as pessoas analisam direitinho e dizer que por trás de um candidato existe uma família, um pai de família, uma mãe de família, né, envolvendo todo um familiar. Então antes de você atacar é, a particularidade, fale politicamente, fala que acha que ele não tem capacidade de tocar, mas eu acho muito baixo a pessoa querer atacar o pessoal. Eu particularmente posso dizer que estou sendo vítima disso, creio vocês que possam estar acompanhando por aí nos, nos grupos de WhatsApp, o que a gente tem que fazer é orar e pedir a Deus para que nos proteja né, e que as pessoas que falam da gente tenham a consciência de procurar saber a verdade antes de sair disseminando o mal. Então, que o máximo que a gente pode estar tá fazendo é estar tá pedindo a Deus para que proteja cada um, é, mesmo os eleitores, quanto aos candidatos. Torço por cada um é, dos candidatos que colocaram seus nomes Admiro muito pela coragem, pela capacidade aí de estar tá, é, colocando o seu nome é, para estar tá buscando o melhor por primavera. Tenho certeza que ninguém coloca o seu nome à disposição para fazer desordem, para fazer é, o mal por primavera. Então, se a pessoa colocou o seu nome é porque ela tem capacidade de fazer algo por primavera. Então, torço por todos. Né? Creio aí que teremos aí uma Câmara preocupada com o futuro, assim como tivemos no, neste mandato. Seria esta as minhas palavras. Se necessário for... Ah, só para dizer aí, para fazer uma defesa aí a um projeto de lei, né, que está em votação hoje, que é um projeto de lei que, voltado aos estacionamentos é, das farmácias. Né? Hoje se vê muitas, às vezes, estacionamentos de em frente às farmácias, estacionamento feito sem a regulamentação adequada. Então, esse projeto ele visa regulamentar o estacionamento por 15 minutos, frente às farmácias, né, é vistoriada pela CMTU, que vai até o local e determina o local do, daquele estacionamento devidamente sinalizado. Né. Hoje, muito difícil você entrar é, em um estabelecimento de venda de medicamento, em uma drogaria, por não ter espaço. Então, isso vai fazer com que até melhore o fator do estacionamento no centro e próximo... As farmácias. Geralmente, a pessoa chega, às vezes não está muito bem, precisa de um medicamento, precisa ferir uma pressão frente a uma farmácia, ou até mesmo tomar uma medicação dentro do carro e não tem a vaga. Então, esse estacionamento é regulamentado por 15 minutos. Creio que cada um de vocês aí possa estar analisando. Respeito o voto de cada um né, quanto a isso. Mas peço aqui humildemente a vocês que possam estar votando aí, que é para um bem da coletividade de Primavera do Leste. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima semana. O próximo vereador escrito fazer uso da palavra, a vereadora Carmen Berti Borges. Meu muito bom dia a todos. Cumprimento especial a todos os pares, em nome do seu Juarez, que está nos prestigiando hoje, depois de muitos dias ausente. Né, seu Jareis? Que Deus abençoe você. Deus abençoe nossos colegas. Hoje, hoje estamos completos aqui, né? Araújo, Paulo Doni. Que Deus possa continuar abençoando vocês, meus parceiros. É, que Deus abençoe também a semana de cada um de vocês que estão nos assistindo. Na semana passada, nós. É, fizemos algumas visitas aqui na cidade e eu quero pontuar um, algo que é muito importante, que é a visita ali no terceiro milênio. O terceiro milênio ele está atuando como a unidade de apoio de leito de retaguarda da UPA, a cada dia mais se adaptando com a estrutura completa para atender os pacientes do covid né? Sabemos que, a princípio, o projeto em parceria com os produtores seria para atender os trabalhadores rurais, né, temporários, oriundos de outros estados. Né? É, porém, a gestão não mediu esforço. E onde seria um simples local de apoio, hoje se tornou, para mim, um hospital de campanha. Então, nós vemos aqui que, é, que oferta à população para primaverense, leitos de enfermaria e de isolamento por suspeita de COVID. Tendo uma equipe completa de profissionais de saúde 24 horas e um excelente atendimento humanizado, onde demonstra todo o empenho da equipe em salvar vidas frente a essa pandemia. Pessoal, olha, quem puder ter a oportunidade de visitar o Terceiro Milênio, é uma estrutura tremenda ali, aquele espaço muito bacana, é um local, assim, muito agradável, muito é, ventilado, bem fresco, né? Esse dia nós estamos atravessando aí muito calor, em primavera, e a gente vê, assim, um local onde os profissionais têm, assim, se dedicado é, de corpo e alma frente àquela, àqueles pacientes. Parabéns aí a todos os envolvidos, a secretária Kelly. A gente acompanhou, frente a frente, desde o começo, toda aquela implantação daquela estrutura. E hoje nós temos ali, é, em qualidade de saúde pública, excelente para estar atendendo os nossos primaverenses. Quero fazer menção aqui de duas pessoas da equipe é que tem feito, assim, total diferença, que é a coordenadora Magda. Olha com muito carinho todos os, os detalhes. Eles têm lá, é, ofertando para aquelas pessoas menos favorecidas, é, o armário solidário, onde eles conseguiram arrecadar roupas. Porque tem pessoas que chegam ali, pacientes, principalmente que vêm de fora, ou que sejam ou algum outro paciente, assim, em vulnerabilidade, que só vai com a roupa do corpo. Então, eles olham com carinho né, por esse lado social e têm trazido dignidade para o povo primaverense. Parabéns, Magda. Quero fazer menção também aqui do Dr. Carlos, que recém chegou em Primavera do Leste, veio de fora para estar atendendo aquela unidade, é o responsável por, por aquela unidade, Dr. Carlos. E também tem a enfermeira, também técnica, que é responsável ali, que fica sempre ali com todo carinho, todo cuidado, que é a Adriane. Deus abençoe você e quem está por trás de toda essa parte técnica, que é o enfermeiro é, Martin, também ali atendendo a ala do COVID na UPA, dá todo o suporte ali para aquela unidade do terceiro milênio. Quero aqui fazer menção também de toda a equipe da UPA, que não tem medido esforços e estar atendendo todos os pacientes, não só de Covid, quanto todas uh, as urgências e emergências aqui do nosso município. Tem sido um diferencial muito grande, sim, um atendimento humanizado ali daquela equipe. Né? Eu converso muito, ando muito e só recebo elogios. Claro que nunca agrada a todo mundo, mas, assim, frente a toda essa grande demanda aqui do nosso município, nós podemos dizer que Primavera tem, sim, uma equipe que é dedicada e que tem um coração voltado a estar atendendo o povo primaverense nesse momento de tão difícil que é essa, esse enfrentamento junto ao Covid e também aos problemas é, normais existentes aqui no nosso município. Parabéns a todos. É, eu costumo dizer que... eu vivo muito assim com o pessoal da saúde e entendo que o diferencial da saúde de primavera é esse atendimento humanizado que se tem em frente a quase todas as unidades aí do nosso município atenção básica pessoas assim íntegras, pessoas responsáveis e pessoas humanas que estão é, na direção dessa, dessa grande instituição que é a Secretaria de Saúde é, dizer também que nesses últimos dias de seca, esses últimos últimos meses, tem sido muito difícil para o povo primaverense frente à falta de água existente aqui no nosso município. Precisamos, é, companheiros, é, convocar as águas de primavera. Nós precisamos ver com eles qual que é o plano de ação para o próximo ano. Sabemos que, em breve... Dentro de poucos dias, se Deus abençoar, vai voltar o período de chuva, vai normalizar um pouco. Mas não podemos deixar isso acontecer no próximo ano. É muito complicado. Hoje nós sabemos que a água é essencial para a vida do ser humano. Você ficar dentro de uma casa, principalmente final de semana, dois dias sem água, é complicado, gente. Muito complicado. Ah, tem ienes, desculpas, teve problema, teve vazamento, teve isso e aquilo, tudo bem, mas, peraí, e o plano B? Nós não podemos deixar a população à mercê, precisamos sim convocar os representantes das águas de primavera, nós precisamos saber qual que é o plano de ação para que isso não venha a acontecer mais aqui no nosso município. É algo assim que não podemos deixar isso acontecer. É, eu mesmo passei por isso. Várias pessoas. Você vê nos grupos o que é de reclamação. Sempre que eu ligo, a qualquer momento, tem o Sérgio que é o representante, me atende assim com muito bem, atende a população. Só que, poxa, a gente quer água, né? A gente quer ali, né? A gente paga para isso, a gente precisa desse serviço, né? É algo essencial. E nós não podemos permitir que isso aconteça novamente. Precisamos, sim, convocá-los e que ele venha apresentar para nós um plano de ação em relação a essa falta de água, em relação a essa estrutura aí. Cada dia tem aumentado o desenvolvimento de nossa cidade. Esses dias saiu o lançamento de um novo, de um novo loteamento. Né? É Mais demandas que precisam ser atendidas... E se a pessoa, se a empresa não evoluir, infelizmente não vai ter como atender a grande demanda aqui do nosso município. É, quero dizer também que Primavera está de parabéns frente às áreas de lazer aqui do nosso município. Praticamente todos os bairros têm ofertado aí para a população área de lazer, as praças com playground, com com aparelhos de TI, né, com a pista ali de caminhada, onde essas pessoas podem estar, o primaverense pode estar ali nos seus momentos de lazer, é, junto com a sua família, é, participando e, com isso, aumentando a nossa qualidade de vida. Sei que todos nós, Câmara, juntamente com o Executivo, somos os responsáveis para essa grande conquista. né? Então, eu não posso deixar de frisar, que realmente é muito importante o lazer hoje, principalmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Retornarei no segundo expediente que Deus abençoe e que todos tenham uma boa semana. Obrigada. Próximo vereadora escrita para fazer uso da palavra, vereadora Edna Manique. Quero iniciar minha fala cumprimentando os componentes da mesa, da mesa diretora, a bancada feminina dessa casa, os demais vereadores, os funcionários e funcionárias dessa dessa casa que nos atende prontamente e com eficiência, e o público que está nos assistindo. Bom dia a todos e todas. Eu eu quero nessa nessa minha fala de hoje é, falar sobre é, um tema nacional, um projeto que está para ser votado a nível nacional, mas que afeta toda a população do Brasil. É, todos os projetos que passam, que são votados pelos deputados, senadores ou propostas é, pelo presidente da República afetam toda a população e precisam, é, precisa ser debatido nos espaços do município. O espaço de debate do município é o legislativo. Então, aqui é o espaço de debate é, das questões é, nacionais e que precisam ter debatido pela sociedade. E, então, eu volto aqui a dizer é, sobre a reforma administrativa. Eu toquei nesse ponto na semana passada e volto a falar neste ponto. É, fiz um, uma live sobre este assunto, é, convidei o, o ex-deputado federal Carlos Abicalil para estar debatendo é, alguns pontos da reforma administrativa e eu acho que não é só isso necessário. É necessário que a gente faça um amplo debate com a sociedade primaverense e quero é, propor aqui nessa casa que a gente faça aqui uma audiência pública, que a gente possa trazer toda a sociedade, mesmo que seja remoto, que a gente faça isso remotamente, que as pessoas se inscrevam e possam acompanhar é, pela internet, um debate sobre essa reforma. Eu quero colocar aqui alguns pontos do que pode afetar a nossa, a nossa vida é, na... na aqui no município, é onde é mais afetado. Às vezes as pessoas fala: mas essa reforma é só para mexer com o funcionário público. Mas não é verdade. Tudo aquilo que a gente mexe com o funcionário público afeta todas as pessoas, porque afeta o serviço oferecido para a população. Então, eu quero ler, neste momento, o artigo 3º da Constituição, é, constitui... Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Dois, garantir o desenvolvimento nacional. Três, erradicar a pobreza e, marginalização, e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quatro, promover o bem de todos. Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está na Constituição Federal. E aonde isso é mais atingido? Quem é que tem que oferecer esse serviço? Erradicação da pobreza. Claro que pode ser um projeto nacional, mas ele vai chegar no município, ele vai chegar nas pessoas que estão nos municípios. Então, nós estamos com essa PEC, é a PEC 32, que é a da reforma administrativa, para ser é, discutida e votada pelos deputados federais. Quem que decide sobre ela? Em nome de quem eles vão votar? A favor de quem eles vão decidir? E para quais brasileiros? Então, são perguntas que nós precisamos é, responder, porque há... A reforma, ela precisa ser discutida com a gente aqui, para a gente dizer para os deputados qual é a reforma que nós queremos. Uma, um dos pontos da reforma, e quando a gente pensa em reforma, uma parte da população pensa em melhoria de benefício outra parte pensa em redução de benefícios ou de, ou de é, salários e forma de entrar na, no serviço público, mas eu quero dizer que, essas reduções, esses prejuízos para os funcionários públicos já vem acontecendo há algum tempo. Os servidores públicos já foram afetados, atingidos com mudanças que é reduzir o salário. Já foram é, a previdência já foi reformada, é, num, num, numa, numa fala da Presidência da República do, do, dos ministros dizendo que não afetaria as pessoas que já estão, mas afetou. Mentiram quando fizeram a reforma da Previdência porque prejudicou muitas pessoas. E nós já temos uma outra lei que congela o salário aí por 18 meses. Quer dizer, os funcionários públicos já estão muito prejudicados com, a, com essas reformas que já aconteceram. estamos falando novamente em outra reforma. Agora, às vezes as pessoas dizem o seguinte, mas é, funcionário público é, ganha muito e trabalha pouco. Não é verdade não é verdade. O salário médio do funcionário público dos municípios é em torno de R$ reais. Se a gente fizer uma média de salário da nossa folha de pagamento em Primavera do Leste, é R$ reais. O funcionário qualificado no serviço privado ganha muito mais do que no serviço público. Então, não é a folha de pagamento do executivo nos municípios e estados que afeta a questão financeira. A redução, realmente, salarial, a gente pensa que precisa ser nos grandes, mas não é isso que o governo está dizendo que vai ser nos grandes. Tem uma fala do ministro Guedes dizendo que os ministros, os, os cargos de confiança, precisam ser aumentado o salário, porque ganham pouco. Então, para quem vai ser essa reforma? Para diminuir salário de quem já ganha pouco. Então, é muito preocupante uma reforma dessa, com o um ministro dizendo que os grandes escalões, que os ministros, que, os, que os, é, o pessoal do Supremo é, e os cargos de confiança ganham pouco, precisa melhorar o salário deles. Então, vai haver um achatamento no salário das pessoas, vai ser um distanciamento muito maior. Os, os pou... As pessoas que trabalham no município como enfermeira, professor, é, é, policiais, que precisam fazer o atendimento direto à população de melhoria da qualidade da saúde, da educação, da segurança, vão ser é, prejudicados com a questão salarial. Vai ser diminuído, vai tirar direitos. Mas a fala do ministro é de que os grandes, quem já ganha muito... Vai, precisa ser ampliada. Então, que fala é essa? Que reforma é essa que vai acontecer administrativamente? Que é para reduzir o salário de quem ganha pouco e aumentar o salário de quem ganha muito. Acho que nós precisamos realmente debater muito esse assunto. E tem dois pontos que são é fundamentais nessa reforma, que é muito preocupante. Ela vem ampliando a autonomia do executivo. Significa que ele pode fazer as mudanças sem passar pela discussão da, da, da, do povo. Quem é que discute os, pro, os projetos com o povo? É o Legislativo, é a Assembleia Legislativa, é os deputados federais e os senadores, com todos os defeitos que tem, mas é aqui, nessa casa, que nós discutimos os projetos com a sociedade, se ele é bom ou não. Agora, se o prefeito... O, o governador e o presidente da república tiver autonomia para mexer nas leis sem passar pela discussão do povo é muito preocupante. E outro é acabar com a estabilidade do funcionário público. Parece-me que as pessoas querem que acabe com a estabilidade, mas pense, gente, vamos pensar localmente. A prefeitura de Primavera tem é, um pouco mais de 2 mil funcionários, é a maior empresa que emprega no município. E as prefeituras são as empresas que mais empregam em quase todos os municípios. Eu quero dois minutos então, para mim encerrar. Se, a gente, se o funcionário público perder a estabilidade, volta o tempo do coronel, o executivo, o prefeito que entra, vamos falar só da nossa cidade, O prefeito que entrar, ele pode mudar todo mundo, porque não teria estabilidade, ficaria todos os funcionários da prefeitura cargo de confiança. E quem, fiscalia, quem vai fiscalizar, quem vai ter coragem de falar mal de alguém que é o seu cargo de confiança, que foi colocado como cargo de confiança? Então... Justamente o direito à estabilidade que permite que o servidor público, em frente a situações de evidente corrupção, denuncia a, pre a prevaricação e sirva ao Estado e ao interesse público. Quer dizer, é o servidor público estabilizado que denuncia as corrupções do Executivo, tanto a nível municipal, estadual, quanto federal. Então a estabilidade garante para ele que ele pode fazer a denúncia de erros, porque ele não é cargo de confiança. Imaginem vocês, um caos na saúde seria se na hora que entrar o um prefeito é, tira todos os funcionários, as enfermeiras, médicos, troca por outro e a pessoa que sai apaga todas as informações que tem no computador. Apague tudo. O próximo que entra tem que começar do zero, cadastrando as pessoas para a saúde. Então, gente, nós precisamos discutir isso, quem é a favor e quem é contra, mas nós precisamos discutir para ficar claro, claro para a sociedade quais são essas mudanças e o que vai prejudicar na sua vida. Não vai prejudicar na vida do funcionário, do funcionário público, mas vai é, mudar na vida de todo cidadão e cidadã de nossa cidade. Então, eu... Eu agradeço aqui essa oportunidade de estar falando isso e quero debater mais esse assunto com toda a sociedade. Obrigada. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, o vereador Elton Baraldi, dispensa. Vereadora Ivani Maria Guinoato Viana, dispensa também. Vereador Juarez Faria Barbosa. Bom dia a todos, é, senhor presidente, senhora presidente, senhor secretário. Quero pedir a permissão para estar falando apenas duas palavras daqui mesmo, sem usar a tribuna. Eu gostaria de, de depois desse período ali um pouco longo, que eu estive ausente, por né, problema aí de saúde, eu estou muito feliz de ver aqui também o vereador, meu amigo Paulo Donin, e também o vereador Araújo, né, o vereador Nhonho, que também é, passaram por dificuldades né, aí a respeito dessa pandemia. E também alguns funcionários, também, alguns é, servidores aqui da casa também, que também passaram dificuldade. E eu gostaria de agradecer a, a presença e o trabalho de todos vocês que não medir os esforços para enfrentar aí essa doença e estar levando para frente todos os trabalhos necessários que é que é preciso fazer porque a a cidade não pode parar né? então os senhores foram é, guerreiros né quero parabenizar também o, o seu prefeito juntamente com o comitê de enfrentamento né que fez um e não estão fazendo é um trabalho é, ótimo que a nossa cidade é uma das poucas que mesmo não parando é, para trazer menos prejuízo possível para a população e também está num controle muito bom aí da, da sobre a questão da, da doença então é a gente sabe que existe aí as pessoas né, assintomática, mas que também existem aqueles é, que têm comodidade, mas também a gente viu gente que é, estava ali em plena saúde e também aconteceu de vir em óbito. Então, a gente tem a necessidade de estar continuando a, a se cuidar, né, se cuidar porque, é, principalmente, pessoas ali que têm já esses sintomas, porque a doença ainda não acabou. Mas eu queria mais mesmo era agradecer, sobretudo, os colegas que é, enfrentaram né, e trabalharam em todo esse período aqui de, de, de existência aí dessa, dessa doença. No mais, obrigado. Ótima semana a todos. próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Luiz Costa. Bom dia, colegas vereadores, senhora presidente Carmen. Começo meu discurso citando João 3:30, que ele cresça e que eu diminua, que Deus possa nos usar, nos abençoar como canal de bênçãos para esta cidade e que nós possamos por mais esta semana trabalharmos aí em prol de Primavera do Leste. Dessa forma, agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida do senhor que está presente aqui bem como de todos os demais colegas que passaram por problemas de, de dificuldade e hoje estão aqui. Que Deus assim possa nos abençoar. É, senhora Presidente, comecei o meu, é, meu discurso aqui falando de algumas andanças da semana passada. Eu quero aqui parabenizar todos envolvidos na recuperação da Estrada Toca do Jacaré. Estive passando por lá, ficou muito bom, as condições de tráfego por ali e é muito importante para aquela comunidade. Parabenizo aí todos que, que estiveram lá presentes, Ajudando aquele povo que tanto precisa aí do nosso da nossa presença ali. E destaco a sessão que tivemos na quarta-feira, onde votamos o projeto aí da Lei é, Blanc, é com auxílio para os artistas, né? e essa casa estava aqui, por unanimidade, é, votando, participando dessa sessão, no qual é, se libera aí o Executivo a poder conceder auxílio a esses artistas. Isso é muito bom. Ah, estive na farmácia municipal, reclamações de que estava faltando medicamentos, a tromicina, e, conversando com a Bia, ela disse que voltaria logo à tarde, já chegaria mais. É, continuei recebendo algumas reclamações, vou passá-la novamente para ver se tem ou não, mas, segundo ela, está é, normal. É questão de, de trazer né, lá do almoxarifado para a farmácia municipal. A outra coisa que está faltando, mas não é só o problema do município, é medicação de alto custo. De alto custo, estive lá, é, ela pediu para que eu voltasse... É, amanhã que chegaria outra remessa hoje para ver se chegou algumas aí da, da, da, da, da, de algumas receitas que temos que, de pessoas que precisam, mas alguns medicamentos não estão tá vindo. De repente fazer gestão com algum deputado estadual ou ir até a Secretaria Estadual de Saúde. A rotatória ali, aquela grande rotatória em frente à CB Agrícola, tem até uma indicação do vereador Manuel para transformar que lá em mão única e ter algumas mudanças, é, a população que precisa atravessar a pé ali tem sofrido tem sofrido a alta velocidade dos veículos que ali passam, colocando em risco quem entra na Avenida Amazonas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim e eu quero aqui é, cobrar em tribuna, dizer que possa ser feita alguma coisa através da CMTU para aquela comunidade. A comunidade do São Cristóvão também reclama da falta de redutor de velocidade na Avenida São Sebastião. A alta velocidade dos veículos que ali passam é muito ruim. É, já, já ocasionou acidente, então, assim... Somente com esse redutor de velocidade, não temos outro meio hoje, outro método para poder estar resolvendo essa situação aqui em, em nossa cidade. Eu quero aqui dizer sobre a denúncia que fiz na semana passada, de um possível superfaturamento da compra de uma pá carregadeira. Quero dizer que está no Ministério Público Estadual, bem como também estive no Ministério Público Federal, levando a Procuradoria-Geral da República, está na, na quinta Câmara de Combate à Corrupção, e também direitos sociais e atos administrativos. Está sob os cuidados aí do senhor Vinícius Alexandre Forte de Barros, procurador da República, o qual está investigando e possivelmente polícia, para a Polícia Federal, porque envolve aí verbas e recursos federal. Logo, logo vamos estar trazendo aí, sendo esclarecidos, é, essa questão dessa, dessa máquina, através aí dessa investigação, tanto do Ministério Público Federal bem como se demorado estadual, do federal já vai estar resolvendo, porque precisa ser com eles, pois tem verba federal envolvida aqui. Eu quero lamentar a morte do seu Luiz Costa, qual tem o mesmo nome que eu, né e houve um mal entendido aí, e em relação, eu recebi muitas ligações, depois disseram que era meu pai, que tinha falecido. Quando se fala, a notícia, o choque que você recebe é, é muito grande. É, eu lamento que Deus conforte os familiares deles, e... O que se torna, assim, algo ruim é comentários maldosos, como é do senhor Gelol, Marcos Gelormeto. Eu venho falando direto desse cidadão aqui que está sempre é, difamando, caluniando, tentando de todo custo fazer, é, difamar e reprovar o meu trabalho. Isso é muito triste, inclusive desejar a minha morte. Isso é muito ruim. Eu não desejo a morte de nenhuma de vossas excelências, nem de ninguém. Eu não tenho aqui inimigos. O prefeito Léo não é meu inimigo. É, é adversário em, em, em pensamentos adversários em ideias porém eu não desejo a morte de nenhuma de vossas excelências bem como, de, bem como do senhor prefeito a, a política fica aqui nós temos batalhas, temos alguns enfrentamentos temos opiniões, mas isso não pode entrar para o lado pessoal da forma que está sendo feito, já tive a minha família atacada e já tive a, a minha honra atacada por diversas vezes é toda semana, isso cansa gente é, isso cansa, isso é chato é, fala questões aqui, meu discurso não vai dar tempo, vou trazer em outra oportunidade até sobre as igrejas. Vou estar trazendo aqui o porquê, vocês sabem muito bem, mas, sabe, está feio já isso, está chato, está muito feio. O senhor Geló, que continua com a empresa ativa de transportes, é cargo de confiança do, do, do senhor prefeito, eu já disse aqui, indicação do vereador Inhão, ele fala que não, ele disse que não é dele, E ele tem todo o direito de dizer sim que não é, mas não é essa a, a realidade. Por falar é, no vereador, pedir ao secretário de ao Henrique, ao Advanil Sampaio, ao prefeito líder, desde o ano passado informações sobre uma área de preservação no Jardim Universitário, no qual tem uma denúncia, eu tenho que checar, eu pedi, sem dar aquilo que eles gostam que eu faça. Quer é que eu vá lá protocolo ofício sem falar para ninguém? E assim eu fiz. Há um ano eu estou aguardando, quer dizer, passou de um ano que eu protocolo em junho do ano passado. Sobre o, o mapa ali, demarcando qual que é aquela área de preservação, não foi atendido. Perguntei ao senhora Advanil Sampaio, ao senhor prefeito, sobre a dívida do cartório. A dívida do cartório, os ricos cada dia fica mais rico nessa cidade. E eu, você tem alguma coisa contra o rico? Eu não tenho, desde que ganha lá seu dinheiro honestamente. Se qualquer uma de vossas excelências, qualquer um do povo tem casa indo na leilão por mil reais, por causa de, de, de IPTU atrasado. Eu pedi quanto que foi abatido na dívida do cartório, quanto que ficou. Eles negam essa informação. Eu perguntei quanto que foi gasto para cada veículo de comunicação atacar, inclusive essa casa, não somente a mim, foi negado, o que daria muito bem para mim protocolar aqui um pedido de afastamento do prefeito, porque ele zomba da minha cara, zomba da minha cara quando não traz informação, quando não dá as informações, igual ele nega para mim, está negando para qualquer um de vossas excelências. Quero aqui dizer ainda sobre um pregão, um pregão no qual teve como vencedora a empresa de som lá do meu amigo Giovanni. Empresa de, de ônibus. Ele não tem ônibus, senhoras e senhores. É uma vergonha, Eu já tentei denunciar isso aqui. A farra que faz com o transporte público dessa cidade, a City é uma vergonha. As empresas que prestam serviço pra, pra, que prestam serviço para levar e trazer aluno é uma vergonha, como a empresa da família de Vossa Excelência, vereador Ionho. E para piorar a situação, porque não está tendo transporte de, de, de alunos nesse dia, no dia 31 de julho de 2020. Eu cheguei até o setor de licitações, estava lá a senhora Nathalie, esteve presente naquele dia também, o vereador Inhonho, esteve lá, abriu uma licitação, vereador Manuel, para carregar os servidores lá da, da, da, da CINFRA agora. Ah, não tem jeito daqui, vamos ajudar daqui. Quem venceu? A empresa Diego Henrique Eirelli, que é do, do Giovano do Som, não tem ônibus, ele não tem ônibus. Desistiu. Quem era a próxima? A outra empresa. Também desistiu. Ficou para quem? A top serve da família do vereador, como ele disse. A licitação está aqui em mãos, vereador. 660 mil. Eu passei na sexta-feira verificando, os, os pessoal trabalhando ali nos canteiros, vi um ônibus, falei, mas, poxa vida. Eu, eu participei, estive lá, mas eles não tinham ganhado. E foi passando o tempo, falei, poxa, tudo bem, deixa. Eu, eu discordo, porque a Secretaria de Obras tem um monte de, de, de ônibus, tem um monte de gente andando em carroceria de caminhão aí. Falei, poxa, mas vamos lá, já desconfiava. E agora se prova, está aqui, foi homologada essa licitação, dia 2, para as duas empresas da família do, do, do, da família do vereador, no valor de 660 mil para gastar, para carregar os servidores, para carregar esse pessoal do Segunda Chance. É muita denúncia, é muita coisa. Depois eu estou errado, cara, eu não posso ficar calado, não. E Nem vocês concordam com isso aqui também, não. Aí você fica levando porrada o tempo todo aqui. Ah, essa lá de vereador, ah, esses pré-candidatos, sabe, um monte de, de... Não sabe o que está falando, vai entrar aqui dentro, quer entrar para roubar. Eu tenho vários problemas aqui com vossa excelência, mas eu nunca disse que vocês roubam, que vocês desviam dinheiro aqui dessa casa. Nunca disse isso. Porque, eu, como eu disse, eu respeito cada um dentro das suas ações, dentro daquilo que faz. Mas agora o que estão fazendo comigo é sacanagem, pô. Pega os pré-candidatos, digital influência, pega todo mundo e vamos acabar com esse cara. Para quê? Para quê esse ódio? Para que fazer essa política de ódio? É apenas meu jeito, eu não estou assim, eu tenho meu jeito de trabalhar, de mostrar. Desde o começo que eu entrei aqui, como é que eu não vou denunciar uma licitação como essa? Ah, depois o vereador é errado. Não sou, cara, eu tenho que fazer meu papel. E não sou o dono da razão, não. Tenho todo o direito de, do, do contraditório de vir. Mas deixa o pessoal de lado. Me chama de muitas coisas igual vocês chamam. Mas vocês não vão me chamar de corrupto, ladrão, pô? Porque eu não roubei nada de ninguém. Próximo vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereador Manuel Mazotti. Muito bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a todos os presentes aqui, na pessoa da vereadora Iva Viana, nosso colega Juarez, que retornou hoje depois de um, de um período conturbado de saúde. Cumprimento aqui meu amigo Renato, que hoje está nos visitando, Carol, que trabalha na nossa assessoria. A todos os que nos assistem de casa, e dos seus, seus trabalhos, muito obrigado pela, pela possibilidade de poder nos ouvir. É, o, eu ia falar a respeito de, de outros assuntos, mas eu vou começar aqui fazendo uma colocação ao vereador Luiz Costa, que me antecedeu. É, alguma... Alguma coisa não está fechando no discurso anterior de Vossa Excelência. Eu me refiro diretamente quando o senhor diz sobre a dívida do cartório. Esse projeto que concedeu anistia a multas e juros é um projeto que reiteradamente foi apresentado aqui. Por anos nós aprovamos renegociações de dívidas. E não há nada de legal aqui no que foi feito. Inclusive, Vossa Excelência provavelmente votou a favor do, do, do, do, do, do projeto de renegociação de dívidas. O projeto também que eles possam ter utilizado é o projeto de dação em pagamento. E dação em pagamento, vereador, é um instituto jurídico muito forte. Quando você. Tem um devedor que possui um imóvel para dar em pagamento de uma dívida, que é a dação da em pagamento, no meio jurídico, para nós advogados, é o melhor instrumento que temos. Não é não, Paulo Márcio? Já pensou você pegar um cara que deve para você ter um, um, um imóvel para poder tomar em favor do seu cliente só um pouquinho, já vou lhe conceder a gente fica em alguns casos tá aqui, Carol Amora que também é advogada em alguns casos nós passamos mais de anos procurando um, um bem do, do, do, do, do, do, do devedor e não achamos ao ponto de extinguir algumas ações você fica apenas com a certidão de crédito Aí nós aprovamos uma lei do qual o cara pode sair da casa dele e lá dizer, olha, eu te devo, mas eu te dou isso aqui em pagamento. Isso é um instituto muito forte. Esse instituto foi construído assim com um, um, uma maestria. Nesse país, não há nada de legal. O senhor não depende de pedir ao secretário, ao prefeito, a quem quer que seja, para saber o que foi feito. Basta o senhor fazer o levantamento nos próprios imóveis, que consta aqui nos anais dessa casa, que imóveis foram dados em, em pagamento. For, inclusive consta as matrículas dos imóveis, o senhor pode pegar aqui mesmo. Porque quando o senhor fala da dívida do cartório, é uma coisa que o senhor coloca aqui a todos nós, porque essa casa votou isso no mesmo balaio, como se aqui tivesse sido aprovado uma legislação irregular. Nós apenas aprovamos uma legislação que era extremamente vantajosa para o município. E os imóveis das ações e pagamentos que passaram aqui tiveram uma opinião que, para mim, Manuel, é fundamental. Que é do servidor Claudio Miro Castaldo, que é uma das pessoas mais sérias que eu conheço em mais de 30 anos de primavera. Um cara que sabe quanto que é cobrado, quanto que é avaliado pelo IPTU. Eu não tenho dúvida da, da qualidade do serviço do servidor Claudio Miro Castaldo, que foi uma das pessoas que eu fui visitar e falei: Claudimiro, isso aqui procede, está certo, é assim, assim. Olhamos imóvel por imóvel. A vereadora Carmen Betti nas comissões, trabalhou incansavelmente para ter certificação de que aqueles imóveis estavam nos valores. Ou isso é enganado, vereadora? Vereadora Iva se manifestou nas comissões, vamos verificar e nós verificamos os imóveis. Então, vereador, cuidado, às vezes o senhor está reclamando do discurso de ódio das pessoas contra a vossa excelência, mas às vezes o senhor não está sabendo e lhe faço essa, essa, essa crítica, ela é construtiva, não é destrutiva, às vezes o senhor não está sabendo como se manifestar para com os outros. Às vezes o senhor está sendo muito mais ofensivo com as pessoas, às vezes, sem querer, não estou dizendo que o senhor está fazendo isso porque o senhor quer, o senhor está sendo muito mais ofensivo com as pessoas, com as suas palavras, o senhor está destilando muito mais ódio, para com as pessoas, do que as pessoas possam estar fazendo com a excelência. Faça uma meia-culpa. Eu sei que o senhor é um, um cristão. Sente, reflita. Cuidado, vereador. Às vezes, esse ódio que o senhor está recebendo é apenas uma contrapartida do que o senhor está oferecendo. Eu lhe concedo, se senhor precisar de, um, de uma interferência, não tem problema. E eu estou aqui, vereador numa missão absolutamente institucional. Eu quero que o senhor entenda a, a, a minha colocação não como uma crítica destrutiva, é como um alerta de um cidadão que lhe acompanha todas as sessões, porque talvez aqui estejam os maiores seguidores da sua carreira política, que são seus colegas que em toda segunda-feira estão lhe ouvindo nos seus discursos. Então, se eu precisar de uma parte, eu lhe concedo aí pelo menos uns 30 segundos, não posso lhe conceder muito, mas fique à vontade. 20 segundos, vereador. Obrigado pela parte. Vereador, uh, esse imóveis, a Câmara votou apenas autorizando o prefeito a, a vender, a vender as casas. Tive um em casa por casa, também pedi uma avaliação, fui, fui em todas. A questão é o seguinte, logo votando, eu fui no Pedro, falei, Pedro, que tu adiva? Ele não, o cartório continua devendo. Eu, falei, vou fazer, eu pedi, ele falou, não, faz um requerimento, fiz o um requerimento ao Advanil Sampaio. Até hoje, faz mais de ano não me deram. Tudo que, eu faço, tudo que eu faço, que vocês viram na rua fazendo, eu faço requerimento. E não é respondido. É ignorado muitas vezes. Principalmente os que vai para o gabinete. É por isso que eu tenho questionado, porque eu não recebi deles o quanto ficou de dívida do cartório e ele me disse que tem dívida. Obrigado, vereador. Tranquilo, vereador. Entendi a vossa, a vossa colocação. Mas eu continuo discordando do, do, do, do seu pensamento, mas é lógico que cada um tem um tipo de trabalhar e, e respeito muito o tipo do senhor trabalhar, como respeito de todos os colegas aqui. Mas é, a venda foi pública. E vou lhe dizer, ainda voltando no Instituto da Ação e Pagamento, muitas vezes o teu cliente tem uma dívida para receber de um milhão de reais, você pega um imóvel... Acaba fazendo um acordo com o cara, pega um imóvel de 500 e vende por 300. É a maneira de receber. Não, sabe, não existe milagre. Se você não receber aquilo, você vai tomar o quê do cara? A própria autorização de cartório dele não vai acontecer. Você vai tentar fazer o quê? Prender dinheiro na conta? Não vai acontecer. Para receber... Você precisa fazer negociação, essa é a verdade. E o poder público não pode ficar fora. Nós não estamos no ano de 1960, 1950, nós estamos em 2020. E nós precisamos fazer com que dinheiro público seja utilizado pelo público, mesmo que, às vezes, uma dívida você tenha que fazer, pegar uma dação em pagamento. Então, vereador, fica aqui uma um palpite, não é conselho, não sou ninguém para dar conselho para ninguém, mas cuidado com essa, quando o senhor cobra o discurso de ódio em seu desfavor, cuidado, às vezes o senhor não está, às vezes, parando para pensar, e, e o senhor é um bom legislador, o senhor é um bom vereador. Bom vereador, nós não podemos negar aqui, seria imbecilidade, ainda mais em época de campanha, eu dizer que o senhor não é um bom vereador, o senhor é um excelente vereador. Mas, cuidado, vereador, às vezes, às vezes o seu tom o senhor está colocando, às vezes as pessoas possam estar lhe interpretando mal. Então, vamos em frente. Já que né, estamos aí degladiando, eu e o senhor, quero falar sobre a fiscalização eletrônica de velocidade. Essa situação aqui em frente à CB Agrícola é desesperadora. Nós precisamos, na condição de vereadores, ter a coragem, vereador, Peru, de lutar junto com o Executivo para que a gente possa instalar controlador eletrônico de velocidade na cidade. As pessoas, infelizmente, só, eu sou a favor da multa? Não sou. Eu sou contra a multa. Mas tem pessoa que não tem outro jeito. Cara. O cara não respeita, o cara quer andar aqui na frente da CB, a agrícola aqui, na, na, na frente do Charles Werner, aí, o cara quer passar ali a 120, 140 por hora? O cara desse, ele precisa ser multado. Não é em pouco dinheiro, não. É em 1900, sei lá quanto. Mas esse cara, ele só tem uma regra para ele. O bolso dele, infelizmente. Meu muito obrigado a todos. É, gostaria de falar também que nós precisamos melhorar a, a, essas câmeras de, de, de fumagem do município. De repente, é, investir mais nisso. Acho que Precisamos conversar com o executivo para os próximos quatro anos. Não sei quem estará aqui, mas isso precisa ser valorizado. E, e outros assuntos que eu tinha, que infelizmente... Fica, se possível, para o segundo expediente. Se não voltar, meu muito obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos. Parabéns àqueles que relançaram os nomes. Que Deus os abençoe nas suas campanhas políticas e que Primavera possa colher um bom fruto dessa eleição. Próximo vereador escrito a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, vereador Nairi Domingos de Souza. Dispenso. Próximo vereador, vereador e presença da casa, Paulo Márcio Cato Silva. Dispenso. Próximo vereador, Paulo Roberto Doni. Dispenso. Próximo vereador a seguir seu discurso, primeiro expediente, vereador PV, Valmilei Alves dos Santos. Felipe Alves, dispenso. O senhor Presidente Paulo Massa, não havendo mais vereador inscrito a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, devolvo devo a palavra. Obrigado, colega Quinha. Terminado o primeiro expediente. Terminado o primeiro expediente, passamos agora à ordem do dia. Projeto de Lei 1001, autor, Executivo Municipal. Assunto: Autoriza o município de Primavera do Leste a receber imóvel a título de antecipação de área institucional. A ser compensada em Só futuro... questão de ordem, Vedão, Manuel. Presidente, perdão, enquanto me, me dirigi da, da tribuna. É, na condição de líder do prefeito, já conversamos com o Executivo, nós vamos a retirada desse projeto é, por tempo determinado atendendo a pedido do líder do prefeito, retiro o projeto de lei 1001 de pauta projeto de lei 1079 autor, vereador Carlos Renancio dos Santos, assunto disciplina o estacionamento temporário e rotativo de veículos em frente às farmácias, drogarias e estabelecimentos similares e da outras providências. Coloco o projeto de lei 1079 em primeira discussão. Ninguém discute? O vereador, Carlinhos, desculpa. queria falar um pouco sobre o seu projeto, de repente, para ficar mais explicado. E, presidente, conversei com o vereador Carlinhos também, eu acho que o vereador Milhei também participou da conversa. É, possível, eu, existe regimentalmente a possibilidade... Se de repente a gente pudesse caminhar aí, Carlinhos, para fazer uma composição no sentido de regulamentar de fato conforme o tá está requerendo, mas a gente colocar uma limitação aí de, uma, de um estacionamento a cada quadra, porque às vezes pode ter uma quadra com duas ou três, não, não é o caso ainda, duas ou três farmácias, e de repente ficar bastante difícil o estacionamento em uma quadra. Você está, como por exemplo ali em frente ao Banco do Brasil, que hoje ainda tem um auto um táxi, aí tem a farmácia, aí daqui a pouco, por exemplo, pode ter uma regulamentação de um caminhão de, de, de carga e descarga de dinheiro. Se a gente pudesse, vereador, caminhar nesse sentido, construir nesse sentido, e também, se não puder, aprovamos dessa forma, depois nós apresentamos em uma emenda ao projeto. É, isso aí, eu acho que tem ser conduzido por vossa excelência. Presidente, é, então aí, atendendo aí, vista que, que é uma casa de leis e a gente não toma decisões sozinho, é, eu vou é, acatar aí ao pedido dos colegas e vou tirar esse projeto, peço que tira é, de pauta, por gentileza, e, e a gente, assim que possível, marcar com a categoria é, dos donos de farmácias e com a CMTU, e os demais vereadores, para a gente chegar num ponto aí que seja, então, favorável, tanto para que a casa possa estar tá aprovando, né e a 100%, porque vinha um projeto aí e ficar nessas dúvidas. Então, a gente pode estar tá, é, ajustando alguns pontos, vereador Manuel, e tá colocando novamente em pauta. É, vamos aí, então, ver se a gente possa estar tá vendo isso o quanto antes. A gente está marcando... De repente, para a próxima segunda-feira, uma reunião com o segmento, juntamente com a CMTU, e a gente pode estar tomando algumas decisões. Então, eu peço, ao senhor, se possível, retirar de pauta para que a gente possa estar discutindo melhor esse projeto, para que seja melhor para ambas as partes. Atendendo ao pedido do autor do projeto de lei 1079, vereador Carlos Venâncio dos Santos, retiro o projeto de pauta. Vou comentar com ele um pouquinho. Não pode mais. Né? Vereador é, Jair, gostaria de comentar o projeto. É, vereador é, Carlinhos, é, já que nós estamos aí para complementar né, essa, essa lei aqui, eu queria saber como está a questão do das empresas que muitas vezes também colocam cone na estrada e faz um estacionamento na, na via pública. Né? Então, eu acho que a via pública, ela é pública para todos e tem umas empresa grande que também que é, toma um grande espaço é, da, das estradas, já que não temos estacionamento. Então, se, se, se isso aqui não tiver ainda regulamentado, de repente seria uma ocasião para que a gente possa estar inserindo também, é, regulamentar também isso, ver se pode, se não pode, hein? porque isso aí atrapalha bastante a população. Retornando à pauta, projeto de lei 1083, autor, executivo municipal. Assunto, autoriza a abertura na lei municipal... Número 1861, de 18 de dezembro de 2019, de crédito adicional especial nos termos do inciso segundo do artigo 41 da lei federal 4.320, de 17 de março de 1964. Coloca o projeto de lei 1083 em primeira discussão. Em primeira discussão, vereadora Edna Manique. É. É o projeto 1083-2020, é isso? Isso. Yes. É, eu tenho um pouco de dificuldade na questão da, de contabilidade, aí eu queria tirar uma dúvida com as comissões de, de justiça e redação, acho que não, mas da do, do, Finanças, porque ali a gente está abrindo um crédito adicional, é, pelo que eu entendi, é, para a construção da ponte do Rio das Mortes, é uma construção fundamental, eu acho super necessário, mas o crédito total da ponte é de 5 milhões 800 e alguma coisa, e a prefeitura vai entrar com metade, metade do dinheiro, 50% desse recurso. É, metade dos 5 milhões é 2 milhões 933. E aí a gente está autorizando um crédito de 3 milhões 918. É, a minha dúvida é que, se a metade é 2,933, por que, que nós estamos autorizando um crédito de 3.918? Eu não sei se a minha leitura não foi suficiente para entender isso, se tiver alguém aqui que é possível de, de, de fazer eu entender. Eu, eu, eu, na verdade, é dúvida contábeis aqui. Na realidade, o valor é de 2 ,933. Hã? 2 milhões e 933, 225, 24 centavos. Isso. Mas a gente está abrindo, pelo que eu vi na primeira coisa, a gente está abrindo um crédito de 3 milhões e 918, 842, 20, 05 centavos. Então, não bate com, com a metade. Eu não sei se é, se é mau entendimento meu, porque é realmente essa questão contábil, né, para quem é professor e tal, é, fica um pouco difícil. Eu li, li reli... E a desconta? Na realidade, teria que ver o convênio como ele foi assinado, né? o valor da contrapartida do município. É, a contrapartida é 50%. É, então 50% é valor... do valor da ponte, a ponte vai ficar em 5.866.450,49 centavos. 50% é R$ centavos. Mas nós parece-me que nós estamos autorizando um crédito adicional de 3.918.842,05. Tem uma diferença é. aí. É, é. É... Vereador Manuel. Eu, eu fiquei com dúvida ali. Eu acho que a, é, a, o projeto é excelente e eu tenho mais uma preocupação aqui que diz no projeto. Que esses, essa contrapartida do governo federal, ela é, não tem a parte da educação nem da saúde. É isenta de, dos 25% para a saúde, 25% para a educação e a parte da saúde. Então, se a, a comissão de, de, de economia quiser é, ir explicando, eu só, só passar um cálculo aqui para a vereadora. Infelizmente, tem que fazer um cálculo aqui, não vai ter condições de fazer ali sem uma calculadora. Deixa eu só dar uma um olhada. Presidente, o que tem que analisar também é a questão da infraestrutura do entorno da, da ponte. Porque, às vezes, o valor da estrutura em pré-moldado é o valor X. Aí tem uma diferença que é para a infraestrutura do entorno de estrada e cabeceira e aterramento e, enfim. É, isso não está no, no projeto, não tem essa, é, é, essa observação no projeto? É, posso falar? Então, veja só. É, realmente é, é muito contábil isso aqui, mas está é, bem claro ali, se você for analisar no, no que está na página é, de folha número 007, estão tá ali os dados do projeto do convênio, que é o anexo 2. Então, os dados do convênio é 2 milhões 933, tá? Seria esse aqui. Esse valor de 985 mil, é, de repente, não está dentro do, da peça orçamentária do município. Aí aumentou mais 985 mil, tá? Dentro desse desse planejamento aqui. Porque o que, que acontece? cada despesa se tem uma dotação orçamentária, certo? Então, se eu tenho a dotação orçamentária, vamos dar um exemplo, para a construção de ponte de 1 um milhão, e, e o município já usou esse 1 esse um milhão, ele tem que aumentar essa dotação orçamentária. Então, é, analisando o projeto, se tem um convênio de 933 e, e, e, e mais uma dotação orçamentária, que vocês podem analisar aí, que a natureza aqui, ó 4 ponto, que seria o número da dotação orçamentária de obras e instalações, 4.490.51.00, que é a mesma dotação orçamentária. Só que a fonte de 2.933, que é a 0.133, que é a de convênio, certo? Que é o que está anotado nas folhas 007, que tem esplanado. E a outra fonte, 0192, que é 985 mil, que é, como diz a, a Prefeitura, está esquentando esse dinheiro para trabalhar, porque não tinha, já, já havia gastado a dotação orçamentária, então está aumentando mais 985 mil para a dotação orçamentária de pontes, de obras e instalações. Tá? Tá, então, realmente, a... a... A gente está colocando um pouco mais de dinheiro nessa dotação, porque tem outras pontes. Ou é, Sim, é tem vários. O, o recurso que estava destinado pelas leis orçamentárias é, precisou incrementar mais esse R$ 985 mil. Tá? Para o convênio, vereadora, já está especificado o valor no primeiro... É na primeira descrição, no segundo, é uma complementação, qual o prefeito achou necessário para regulamentar e fazer esse serviço é, é, suplementar. Porque a contrapartida é o valor, da, do valor total de 5 milhões, aquele 2.900 e pouco, e a outra é uma abertura, igual a vereadora disse, para regulamentar esse dinheiro, onde ele realmente vai estar gastando esse dinheiro é, nessa obra também. Né, fora o recurso que vai estar vindo, a contrapartida da primeira, da primeira descrição e o da segunda seria um complemento, né, já que são contas distintas, né, que seria um gasto ali também na obra. Bem, então, entendendo direito, nós não vamos gastar 50% do recurso da obra, nós vamos gastar um pouco mais, então. Isso, um pouco mais. É, para receber o recurso, é, a prefeitura tinha que entrar com metade. 50%. Isso. Porém, o valor não é suficiente, então, tem que haver essa contrapartida no, em outro recurso. Só para explicar. É um recurso de convênio. Tá. Só para explicar. Veja só. O montante do, do, da obra é 5 mil e pouco. Sim, o Estado é vai, O Estado vai entrar com 2.900. O restante uhum. é da prefeitura. Que seria e Seria esse restante. Bem provável que a dotação orçamentária não atinja esses 2 mil, por isso que teve esse complemento dos 985 mil. Mas a Prefeitura vai gastar os 50%. Tá? Que é o 2.933. Isso, isso. Em discussão, projeto de lei... 1.083, em primeira discussão, Projeto de Lei 1.083. Ninguém mais discute? Coloca o Projeto de Lei 1.083 em segunda discussão. Ninguém discute? Coloca o Projeto de Lei 1.083 em votação. Quem concorda, permaneça sentado e quem discorda, favor ficar em pé. Declaro aprovado o Projeto de Lei 1.083, com um voto contrário. Terminado a ordem do dia, passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Welles Marcos Rosa Campos, para que proceda a chamada dos vereadores inscritos a fazer uso da palavra no segundo expediente. Obrigado, presidente Paulo Márcio. Primeiro vereador inscrito, vereador Quinha Juriti. Dispenso. Próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna no segundo expediente, vereador Peru. Senhor presidente, colegas vereadores, nosso público nos acompanha. Servidores da casa. Quero agradecer aos colegas pela nossa discussão do no dia de hoje. E a fala final, senhores, já é dita as considerações finais. Ou seja, é você falar como foi o andamento da sessão, colocar Entendeu? como que ficou no seu entendimento esse trabalho nosso de hoje, parabéns à vereadora Edna fez todas as perguntas pertinentes para votar consciente isso é parlamento isso é o trabalho do legislativo mas aí quando eu falo assim senhores, é necessário questionar o que se propaga o que se fala nessa tribuna e eu quero aqui de antemão, colega Luiz Costa que vossa excelência entenda e que a população também, que eu não tenho nenhum motivo, nem obrigação de enfrentar a vossa excelência, de negativar o que o senhor fala. Mas as cobranças do senhor, para algumas pessoas que têm responsabilidade, que precisam prestar conta à população, tem que se manifestar. Diante de mal, queria dizer para o senhor e para o vereador em também, que aqui para mim não tem queridinho, aonde os senhores não conseguiram fechar um acordo, uma boa conversa, aonde os senhores dois não conseguiram alinhar isso daí? Porque seria bom, vereador Iônico, que o senhor viesse em tribuna dizer desde quando o senhor presta serviço com transporte escolar para a população. Está ficando chato, tem mais vereador aqui, parece que ninguém está cuidando disso. Está parecendo que todo mundo é convigente, está tá deixando correr solto. Porque, até onde eu entendo, há tempo o senhor presta serviço com transporte escolar. Agora, quando eu falo que faltou algum combinado, vereador Luiz, é porque cadê o senador, o Hélio Fagundes, que era do partido do senhor, não apareceu mais nesse município questionando porque não teve apoio para governo. Essa política é nojenta. Dá a entender que tem um acordo aí que não fechou, porque se o senhor foi para o palanque do prefeito, Léo para eleger ele como prefeito, sabendo que os seus aliados, que seus companheiros, Prestava serviço com transporte escolar. Agora colocar os demais, colegas, como os inúteis, que tudo está acontecendo, não estou vendo nada. Eu estou vendo. A licitação é aberta, o projeto é de vossa excelência, que tem que ser feito online. Acompanhei. Começou com mais de 700 mil, terminou com mais de 400. Três empresas do município, a quarta da capital, Cuiabá. Tinha uma empresa a mais, não é só as três daqui, não. E aí, senhores, me preocupa, porque eu tenho compromisso, Manuel. Percebe-se que o senhor, mesmo sendo ministro do prefeito, o senhor leva sempre o que precisa ser resolvido. Esse questionamento com relação ao que se cobra de quem está aí na de frente é um desafio duro para executivo. É você negativar o CPF e, e a empresa das pessoas que está devendo para o município. Eu tive outrora ainda... Ainda com a secretária fazendo fazenda, Clair. e ela chorava, reclamava, porque tinha muito para receber, inclusive de bancos, que estavam na de frente com o município. Aí aceita-se o desafio de negativar a empresa. A casa aprova isso. E vai lá para poder requerer o bem da pessoa. E aí joga aqui para a plateia. Aí aonde é sai, vereador. Me desculpe meu posicionamento assim, porque aí aonde é sai. Não fizeram nada. Pensam que fazer é tocar o trem na louca. E essa casa tem sido coerente. E quando eu falo assim, é porque tanto o senhor quanto o vereador Ion os senhores têm que explicar o que, que aconteceu. Porque quando o cabra não é bom, ele já não é bom desde lá de trás. O negócio não era bom antes, era bom antes e agora não está bom. Não é novidade. E eu estou acompanhando, Doninho. Você já esteve mexendo com o transporte escolar? Estamos acompanhando. Porém, até onde vejo, é o mesmo, a mesma tocada de outros prefeitos. Para Primavera do Oeste, estamos de olho, estamos sendo parceiros do povo e com responsabilidade. Próximo, próximo vereador escrito fazer uso da palavra, vereador Carlos Araújo. É, próximo vereador escrito, vereadora Carmembete Borges. A questão de ordem, desculpa, vereador Carlos Venâncio dos Santos. Carlinho, dispensou. Vereadora Carmembete Borges. E senhores, retorno a essa tribuna. Quero deixar minhas considerações finais. É difícil falar depois do Peru, né? Tem um discurso eloquente, legal, né? Bom de se ouvir. Aí vem a pessoa que fala manso, calmo, tranquilo, mas tudo bem. Outro dia, Peru, meu meu filho, conversando sobre a questão da campanha, né? Ele falou: 'A ah, mãe, da outra vez, na última campanha, lá em 2016.' Era bom a gente pegar os, os vídeos da senhora de tribuna, porque era bem legal, a senhora estava brava e tal. Agora não, agora está sem graça, né? Eu falei, bom, é, cada fase uma situação, né? Nós passamos assim, os, aquele ano muito desgastante, né? Só para vocês terem uma ideia, um recurso que o município recebeu de quase 750 mil para fazer reforma e ampliação nos postos de saúde que já existia as unidades de saúde. Nós praticamente perdemos quase todos, né? Era para seis unidades de saúde a reforma e perdemos, só para você ter ideia. Pois é. E aí como não ficar brabo? Eu não poderia simplesmente cruzar os braços e falar, ah, tá tudo bem, né, Peru? Então assim, fomos muito parceiros mas assim, fizemos assim, é, uma política, fizemos assim, justiça frente ao que estava acontecendo. Nunca fomos maldosos, de forma alguma. Muito pelo contrário, quando o prefeito Érico encaminhava um veto né, de alguns projetos que eram irregulares aqui, inconstitucional, que era votado nessa casa, às vezes, por direcionamento de companheirismo, né, é, eu era a favor... Então, sempre fiz, assim, uma... Um, eu trabalhei como, como é, representante do, do povo, de forma, assim, muito justa. Né? E o senhor é parceiro e sabe. E a gente trabalhou, assim, que algo assim que a população reconheceu. Reconheceu que realmente precisava mudar, que nós não poderíamos cruzar os braços de forma nenhuma. E hoje a gente vê uma realidade totalmente diferente. Foram grandes desafios, mas hoje a gente vê um bom resultado. Né? Que além das reformas dos postos de saúde, você quer ver chegar num ambiente de trabalho onde, onde o clima é tenso, porque ali recebe pessoas de todo tipo de, de, de, de, de ânimo, né? pessoas doentes, debilitadas, às vezes chega nervoso porque quer um atendimento... E aí o, o profissional lá não tem como atender de forma humanizada aquela pessoa, porque não tem um espaço agradável, não tem um espaço climatizado, ou que seja um espaço onde, é, onde a gente possa estar acolhendo o nosso cidadão. Imagine só a situação do profissional e a situação do cidadão. Hoje nós temos uma realidade totalmente diferente. Além de ter todas as unidades reformadas... né assim dando tra trazendo dignidade para o profissional e para o cidadão nós temos novas unidades assim é, unidades li é, é, lindas né modelo aqui para o nosso pro nosso estado e isso assim quando você chega numa unidade de saúde vê a satisfação do profissional que está ali trabalhando vê a satisfação do do cidadão não tem por que a gente usar de, de, de politicagem e falar que a coisa não está acontecendo. Está acontecendo, sim. Foram grandes as conquistas e hoje a gente traz esse discurso assim, de muito compromisso com o cidadão e também dizer a todo primaverense que realmente nós estamos trabalhando e nada está de, tá passando desapercebido aqui nesta casa. São um grupo de vereadores que tem, assim, com muita responsabilidade, tem trabalhado e tem feito seu dever de casa, assim, com muita seriedade. Com certeza, a Primavera tem ganhado muito nesses últimos anos, aí, com trabalho e transparência aí por todos nós. Obrigados que todos tenham uma boa semana. Deus abençoe a todos os companheiros, Deus abençoe a todos os primaverenses. O próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna é Edna Monique. a essa tribuna. Quero iniciar é, exaltando aqui a presença da Luzia e do Renato. Renato, nosso companheiro de partido e também presidente da União dos Bairros. É, essa semana nós tivemos, a bancada feminina teve reunião ali na, na OB chamada, é, convocado pelo Conselho da Mulher, é, para debater a rede de atendimento das mulheres. É o combate à violência, feminicídio. Estavam presentes várias entidades, o Ministério Público, a OAB, o Conselho da Mulher, que foi quem chamou a Polícia Militar e Civil, a bancada feminina dessa casa, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Promoção Social e psicólogos da UNIC e outros psicólogos. E foi um debate bastante interessante, para que a gente é, una aí e tenha uma rede de atendimento que possa as mulheres saberem aonde é, pedir o socorro e ter a, não amontoar a, a vários órgãos fazendo a mesma coisa, mas que cada um possa fazer a sua parte no bom atendimento às mulheres é, de Primavera do Leste. Quero falar também sobre a candidatura. É, estamos oficialmente candidatos agora, né, candidatos e candidatas. É, já podemos, é, desde ontem, é, falar número, pedir voto. E quero aqui dizer que sou candidata à reeleição, e, e junto com outros companheiros, e dizer da importância é, da gente ter um legislativo forte, porque é, somos uma república democrática, e, numa República Democrática, as discussões são nesse formato. São três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nós fazemos parte do Legislativo e temos obrigações, é, é, obrigações do Legislativo. Então, população, não confunda, o Legislativo não executa. Então, é, se alguém chegar na sua casa prometendo que vai executar um monte de coisa e é candidato ao Legislativo, ele está mentindo, porque o Legislativo não executa. A gente cobra o Executivo para fazer as coisas. É, isso acontece no Brasil desde 1889, foi, foi quando foi proclamado a República. A mais aí vai fazer 131 anos que é desse formato no Brasil, né? é desse formato. Tem o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Certo? Agora, nós estamos numa campanha eleitoral com muitos candidatos, claro, é, que as pessoas têm debate para ser feito. Mas vamos ficar no debate de ideias, debate de ideias. O que nós precisamos discutir com a população são as ideias. Esse, essa questão da gente, é, um falar da vida do outro, a vida particular de cada um é a vida particular de cada um. O que nós precisamos fazer agora é debater ideias, certo? Porque cada um vai escolher o seu representante que mais seja é, compatível com as suas ideias, certo? Então, é, se, um, se você é eleitor, é, um, um candidato for na sua casa e ficar falando mal da, da questão do outro candidato, saia desse candidato, porque ele não vai servir, porque é o que nós precisamos discutir são as ideias e as propostas. E quero dizer que já fui vereador em outra época e essa legislatura é uma legislatura muito boa, os vereadores que estão aqui são vereadores comprometidos com o Primavera do Leste. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas a gente que é política, a gente sabe e acompanha todas as legislaturas e sabe que essa é uma legisla... legislatura boa. Se é para mudar, vamos mudar para pessoas que sejam tão comprometidas com essas que estão aqui. Certo? Então eu quero é, desejar a toda a população é, uma boa semana, mas que pense bem. Esse poder é um poder importantíssimo para discutir as ideias e projetos para a melhoria da cidade. Escolham bem. O próximo vereador, eu a uso da palavra, o vereador Elton Baraldi. É, vem o segundo expediente, não ia nem me manifestar durante a sessão hoje, mas preciso esclarecer alguns fatos, ao qual foi levado em tribuna aqui, vereador Pirou, qual o senhor colocou, e ao qual o vereador Luiz Costa Vem constantemente me atacando nos últimos dois anos a respeito de licitações e de transporte escolar. Quero deixar bem claro aqui, vereador Peru, para o senhor que questionou essa situação também, que não existe legalidade nenhuma no transporte escolar do nosso município e que vocês estão trabalhando, sim, e muito bem, como eu também estou trabalhando. Não estive presente na licitação, como o vereador Luiz Costa colocou, mas fiquei sabendo que o senhor esteve lá e que ele também esteve. Para mim não muda nada, certo? Essa licitação, a qual eu citou, teve quatro empresas que participaram e a ilegalidade, como vem colocando aqui, da forma que vem sendo colocada, parece que tem alguma ilegalidade, mas você pode ter certeza que não tem, porque a empresa da esposa do presidente aqui da casa, do Paulo Márcio, participou do transporte escolar e foi impedida pela prefeitura de assinar a ata de contrato. Judicialmente ela entrou com a liminar e ganhou o direito que não existe legalidade nenhuma, ao qual foi ao mérito também e ela também ganhou, podendo participar, sim. Agora a forma a qual é colocada pelo vereador Luiz Costa, entendeu? Eu não sei o que que acontece aqui nesta casa de leis. E parece que só tem uma empresa lá no município que presta serviço. Então, deixo bem claro, legalidade existe, está aqui o presidente da casa que poderá falar a respeito disso, é, a respeito dessa legalidade. Então, não estou entendendo onde é que o vereador dos Costa quer chegar. E quanto à colocação do Wellington Fagundes aí, vereador Piru, não posso responder a qual o senhor colocou ali, mas ele deve falar. Então, judicialmente, na justiça... A empresa pode participar, não tem legalidade nenhuma. Se tivesse, pode ter certeza que eu seria o primeiro a ir contra a minha família a participar, se não tivesse legalidade. Tá? Já prestei muito serviço de município desse Primavera aqui do leste, do município, entendeu? não só na área da educação, mas na área da saúde também. E presto serviço até hoje em Paranatinga, ao qual, ao qual até naquela cidade, é, denúncias foram feitas lá via ouvidoria. Mas não tem problema, não. Lá está tudo certinho também, como aqui também está. E uma empresa só vence um certame quando ela tem documento. A empresa que está ilegal, você pode ter certeza que em qualquer lugar desse Brasil será desclassificada. Muito obrigado a todos. Próximo vereador, escrito para uso da palavra, vereador. A vereadora Ivani Maria Viana dispensa. Vereador Joreis Faria Barbosa também dispensou. Vereador Luiz Pereira Costa é nós. Presidente, colegas vereadores, ó, o vereador Quinha fez eu ser lesado lá no tempo, presidente, ó, lá, perdi 30 segundos. Como eu disse no primeiro expediente, é válido eu falar e eu um, não sou dono da razão, o vereador veio e se explicou, perfeito. Não estou unanimidade aqui. No debate da ideias, é perfeito. Agora, quando fala do meu filho, quando fala da minha esposa, quando tenta me associar a crimes, como é feito... Isso é feio, esse discurso de ódio, esse meu jeito, esse meu jeito bruto, rústico e sistemático de falar. É, alguns interpretam como discurso de ódio. Mas eu nunca falei da vida pessoal do prefeito, eu nunca falei da casa dentro do, do condomínio aqui, até que fosse declarado. Nunca utilizei esse tipo de coisa, gente. Como da empresa aqui, da família do vereador, eu posso falar? Por quê? Porque tem indícios e ele tem toda a liberdade de poder se manifestar e falar. Agora, por causa disso, ele pode me, ah, vou xingar, vou tocar. Não, é isso, debate de ideias. Perfeito, eu não sou dono da razão. Sobre o Hélio, rapaz, faz alguns dias que eu não falo com o Hélio. Falei com ele, uma vez, semana passada. É, tenho contato com o senador Hélio, como tem com o Jaime Campos, como tem com vários parlamentares desse estado, né, senhor presidente. Vários outros, normal, isso eu não sei é, se cumpriu, se não cumpriu. Eu só sei que eu só faço aqui o meu trabalho desta forma, em denunciar, em mostrar, em questionar, em apontar erros, falhas e não sendo o dono da razão. Podendo sim ter o contraditório, podendo sim manifestar o outro lado. É válido e tem que ser assim. Por exemplo, na semana, no sábado, eu recebi, na sexta-feira, aliás, eu recebi um vídeo de um morador. Luiz, olha a quantidade de exames que estão jogados aqui próximo ao aeroporto, resultado de exames. Fui lá, mostrei, com, sabe, falando, não culpando ninguém, gente. Mas tudo já leva para o lado, já vem. Por que, que você não juntou? Ali tinha um crime, pô. Era um monte de resultado de exames, eu ia violar. Se eu pego, ah, o vereador pegou. Se eu levo, o que, que eu fiz? Fiz o vídeo, não precisou nem de eu acionar a secretaria Que Quando acabei de postar o vídeo, como eu digo para vocês sempre, no artigo 5º da Constituição, da liberdade de inspeção, me dá também a lei de acesso à informação e de dar publicidade ao serviço de qualquer um de vossa excelência. De qualquer um, é normal. Mas daí vem lá já falando por que não catou, por que não fez isso. Agora tem um pré-candidato aí na rede social questionando que eu leve a polícia, sendo que a secretaria já foi lá e já catou. Sabe quando a coisa dá para resolver, mas fica pior? Vai piorando por, por falta de, de, um, de um diálogo, por falta de um respeito. Pô, o cara fez, beleza. O cara xingou alguém, culpou. não. O cara, está oh, jogado, quem é? Eles têm que falar. Simplesmente isso resolveria muita coisa por aí, mas não. Quando você vai para um, um enfrentamento normal dentro da, da, institu da instituição eles vêm com dois pés no seu peito, atacando, xingando, e não perdoam ninguém, não poupam ninguém. Por esse poder, por essa política de, de ódica que tem. Então, o que nós precisamos, mesmo é, tendo divergências, é continuar trabalhando no bem de primavera. Sobre a dívida que o vereador é, explicou, que muito bem, a, essa casa votou... A, a, a, simplesmente autorizando o prefeito a receber lá, é, não, a receber não, a vender os imóveis. Por quê? Isso o prefeito faz sozinho em receber essa negociação. Ele faz lá sozinho. Eu votei a lei de anistia, sim, para que fosse. Porém, o que me gerou, o que me gerou a dúvida foi a seguinte pergunta e o ofício emitido logo em seguida. Quitou a dívida do cartório? O secretário de fazenda disse, não, quitou. Eles continuam devendo aqui. Falei, qual o valor? Ah, eu não posso te informar, tem que ser com a Diva News oficializei o Advan News. estou aguardando desde o ano passado. É simplesmente responder, é simplesmente responder quanto que gastou com a imprensa, está lá no portal 1 milhão e 800, mas para quem que foi, para onde foi? É simplesmente isso, eu vou sair por aí divulgando e falando, Pô, é simplesmente informar o vereador que emitiu um documento, emitiu um ofício para o gabinete, para ele, para qualquer órgão da prefeitura, que tem sim o dever de me dar explicações como tem, é, o dever de dar explicações à população de Primavera do Leste. Que Deus abençoe. No... Próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Manuel Mazotti Neto. Senhor presidente, demais colegas, serei bastante breve. É... Até mesmo para reforçar o posicionamento aí do primeiro expediente, do qual eu me referi a, ao discurso de ódio, é, eu vou reiterar aqui ao, ao nobre colega, para que realmente, vereador, o senhor tenha condições de, por esses dias, o senhor sentar e dar uma... Uma pensada, fazer uma meia-culpa quando o senhor diz que o senhor não tem o um discurso de ódio, porque as pessoas não estão entendendo suas manifestações, talvez da mesma forma que o senhor quer expressá-las. Então, seria assim, de bom grado ao senhor, a essa casa, a população que às vezes tem que ver e ouvir algumas coisas nas redes sociais desnecessárias. Sempre disse que os colegas, mesmo na condição de líder do prefeito, que votem conforme as suas consciências e convicções. É, respeito e acho que a, a, o seu trabalho ele é um bom trabalho, eu já lhe disse isso, não é porque estamos de lados opostos, que eu seria arrogante ao ponto de, de, de negar o bom desempenho de Vossa Excelência, como também de público, não tenho, eu, Manuel Mazuti, nenhum problema de chegar e reconhecer que estava totalmente errado, como por exemplo o que eu pensava que seria a presença do vereador Peru aqui nessa casa. Já lhe disse isso uma vez, não tenho vergonha de dizer que tinha um pensamento errado, que pensava de uma forma totalmente é, absurda. E quero aqui parabenizar também o vereador Piruí pela sua condução, como diz a vereadora Carme, né? Falar depois do vereador Piruí é complicado, né, vereadora? Não, não, não é fácil. É, mas, reitero, vereador, faça, sim, essa meia-culpa, não estou dizendo que o senhor tem culpa, meia-culpa é, é a reflexão que tem que ser feita é, para que a gente possa, de repente, nos próximos quatro anos, caso o senhor aqui esteja, nós possamos, é, na condição se voltarmos de vereador, ou na condição de apenas, estão somente cidadãos, é, poder entender melhor é, realmente como funciona essa, essas suas colocações e posições, porque às vezes nós não estamos entendendo direito. Às vezes o senhor quer falar de uma certa forma e a. A forma de expressão, a forma de colocação, a forma de falar, é, não está saindo como de repente o senhor mesmo possa estar pensando. Mas isso não é uma crítica destrutiva, é uma, é uma, uma crítica construtiva e se é que é, seja uma crítica, não faço isso na intenção de criticá-lo, longe disso, mas seria bom dar uma repensada. Fiquem todos com Deus, que a semana que vem a gente possa estar novamente todos aqui reunidos. E é muito bom ver essa casa novamente com todos os integrantes e todos com saúde. Meu muito obrigado a todos. Que Deus nos proteja sempre. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Próximo vereador escrito, uso da palavra. Vereador Neri Domingos Souza, dispensa. Vereador Paulo Márcio Castro e Silva. Somente para esclarecimento, citado pelo colega Iônio, é, dizer e reiterar que não tem irregularidade nenhuma da empresa dele participar foi julgado mérito quanto a isso até mesmo ele poderia estar participando como vereador não tem problema nenhum agora na questão se tiver alguma irregularidade que aí não estamos entrando no mérito que seja do vereador que seja do pedro que seja do manel que seja do presidente isso aí tem sim que ser apurado né mas pelo que eu acompanhei, não vejo, mas é, se tem alguma irregularidade, independente se é de A ou de B, teria que ser realmente verificado. Agora, quanto ao processo legal, no sentido de estar participando, já é pacificado até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, onde até mesmo em Minas Gerais um vereador tem a empresa e participa normalmente sem problema nenhum. Agora, os trâmites... É esse, sim, tem que ser respeitado, seja por A ou por B, e vai ganhar realmente quem ofertar o menor preço dentro dos trâmites é, previstos na licitação. No mais, seriam essas minhas palavras, que todos tenham aí uma ótima semana. Próximo vereador inscrito, para uso da palavra, vereador Paulo Roberto Donim dispensa. Vereador Valmesley. já dispensa também. Senhor presidente, não havendo mais ninguém inscrito para fazer uso da palavra no segundo expediente, devolvo a vossa excelência. Obrigado, colega Luiz, pelo apoio às atividades inerentes a, a essa sessão. Muito obrigado aos demais colegas vereadores, ao público online que nos assiste, a todos os servidores dessa casa, meu muito obrigado. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.